na Pastelaria Floresta, fazem desde 2008 o pastel de Fajoca, um pedido de Teresa Fraga, responsável da confraria. Ela um dia veio aqui e disse, manda não usa. para a usar. Você me mandando Vocês também fazem coisas tão engraçadas, tão interessantes. Nós, na confraria, gostávamos de ter um bolinho da a confraria. Olha, espera. Preocupem, a senhora é um bolo que quer, não é? Vamos embora. E entra um da, dia. Também é o lançamento da própria confraria. Exatamente. Tem tantos anos este pastel como tec... tem. É a tec... da, da feijoca. E a dona Teresa Fraga disse-me assim: a Dona Luísa, do que são os pastéis? Feijoca. A senhora não pediu um bolo? Feijoca. Ai que maravilha! A tradição porque ela existe em planaltos. É. E em terras frias. E em terras muito frias. É. É. E em terras planaltos. É. E então nós... O foi... ponto aqui número 1 é o açúcar. É, é o ponto açúcar. O ponto de açúcar. Como toda, gente, como toda a gente da pastelaria sabe que estes bolos, se não tiver ponto, fica melaço. É. Fica melaço e não... presta. Estragam-se. Não aguenta. Estragam Felizmente. Os nossa... nossos pastéis duram um ano sem sempre... logo. Com Porto com um sempre sempre sempre olha mas também com um cafezinho com licor sabe pequenino né? licoroso olha mas também com um cafezinho fica tão bem tão bem